Até a Copa de 2010, sublinhar para interpretar, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses feitos. Quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Né? Aí está ali, ó. Guilherme 8, Ademir 9, Sandor 11, Just 13, Eusébio 9, Gerd Miller, 10. Ronaldo Nazário, 8. Então, está tudo aqui na tabelinha. Vamos lá. Continuando aqui né, a questão. Interpretando aqui a questão. Continuando a nossa interpretação. Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas copas foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles nas sete copas especificadas no quadro. A mediana dessa distribuição é igual... Então, sempre cai uma dessa na prova do Enem, né? Sempre cai uma questãozinha dessa na prova do Enem. Então, interpretando aqui a questão... Ficou muito claro para gente, gente né, Que é um probleminha Clássico de que? estatística É um probleminha de estatística né? Sempre cai um probleminha de estatística Na prova do Enem Então eu já sei que é um probleminha de estatística Então, se tratando de Enem Ele pode perguntar da média Da moda Da mediana Da variância ou do desvio padrão Nesse caso aqui ele perguntou da mediana, né? Ele está perguntando aqui da mediana. Ele quer saber a mediana desse conjunto de dados. Né? Então, já interpretei aqui a questão, já sei qual é o assunto, né? Estatística. E eu já sei que o problema está pedindo. Né? Ele está pedindo ali a mediana. Legal. Primeira etapa cumprida, já interpretei a questão. E como é que funciona aqui? no Matemática para Passar, no método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, para resolver, já entra na parada a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Né? E para resolver essa questão, para calcular a mediana, nós utilizamos uma técnica, né? um passo a passo, né? uma técnica, em três etapas. Né? A gente aplica um processo, uma técnica, em três etapas, ou seja, em três passos. Você vai aprender a calcular a mediana, resumindo a parada, em três etapas, em três passos. Né? Primeira etapa, ó, vamos lá, ó, primeira etapa. Você vai organizar a lista de dados. Segunda etapa. Segunda etapa, primeiro organizar. Segunda etapa, segundo passo, né? Você vai verificar a quantidade de elementos, né, da tua lista. Se temos uma quantidade ímpar, ou se temos uma quantidade par de elementos. Então, segundo passo, segunda etapa, é verificar a quantidade. Se temos uma quantidade ímpar ou uma quantidade par de elementos. E a terceira e última etapa, né, que é o fatality, é o seguinte. Se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana é o termo central. Se a quantidade de elementos da minha lista de dados for par, a mediana será dada pela média dos centrais. Legal? Então, se for ímpar, se for ímpar, é o central. Se for par, é a média dos centrais. Por quê? O que, que é a mediana? A mediana é um termo, né? é um elemento, né? é uma medida, melhor dizendo, de tendência central que separa a lista de dados em duas partes iguais. Ela separa os 50% maiores dos 50% menores da minha lista. Né? Ela faz uma separação. Ela separa a lista no meio, né? ela separa os 50% maiores da minha lista dos 50% menores. Tá legal? E se for ímpar, né? Temos apenas um elemento no centro na lista, separando, né, a mesma. Se tivermos uma quantidade par, temos dois elementos no centro da lista, separando a mesma. Então, por isso que quando é par, tem que tirar a média dos centrais. Legal? Aí eu até uso né, a regra da mão, eu faço uma brincadeirinha com a mão. Ó, ó ímpar. Olha aqui para a mão do tio Marcão. Ó. Ímpar. Você vai ter um elemento central, um cara separando a lista no meio. Ó. Seria esse cara aqui, ó. Olha aqui para o dedo do tio Marcão. Então, quando é ímpar, é o termo central, é exatamente o cara que está no meio. Ó. Esse cara é a mediana. Legal? E quando é par, ó, 10, ó, par. Quando é par, tem dois elementos no centro da lista, separando a mesma. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Vai ser a média desses dois caras. Legal? Então, estou te dando aí uma mini aula. Agora que aparamos as arestas, ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Agora é só alegria. Vamos lá. Fazendo aí o passo a passo. Primeiro passo, ó. Primeira etapa, organizar. Então vai ficar aqui, ó, 8 8 Depois 9 9 Depois 10 11 e 13. Organizar seria colocar a lista, né, em ordem, né, crescente. Do menor para o maior. Coloquei aqui né, em ordem crescente. Organizei a lista. Segundo passo: verificar se é ímpar ou par. Né? Olhando aqui a quantidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É ímpar. Né? Então temos uma quantidade ímpar de elementos. Então, segunda etapa é cumprida. Agora, terceira etapa: se foi ímpar é o central, se for par é a média dos centrais como a quantidade é ímpar a mediana será o termo central vai ter exatamente um cara no centro da lista separando ela em duas partes iguais, quem seria esse cara? quem é o cara que está ali no centro da lista separando a mesma em duas partes iguais, é o 9 olha lá Está separando ali os 50% maiores dos 50% menores. Então, a mediana desse conjunto de dados vale 9. Olhando ali as opções, qual seria o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. tá vendo? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática?